E aí, Tudo bem com vocês, gatinhos? Ha! Tem que ficar feliz porque eu tô triste. Ah, quando eu tô triste eu fico feliz. <risos> Parecia a Dilma agora, né? <risos> Me senti a Dilma agora, mas vamos lá. Aqui, ó. Vou polir essa coisa aqui, hein? Eu Postei uma fotinha dessa pressurização que eu tô fazendo lá no meu canal. E.. O pessoal endoidou, graças a Deus estão gostando bastante Fiz um outro negocinho ontem lá que o pessoal gostou também O fluidinho, o reservatório de freio Gravei pro o canal também, só que faltou um pedacinho eu vou ter que gravar de novo Então isso aqui, ó Foi uma pressurização que eu fiz Tem todas as fotos lá de como foi feita no meu Instagram Soldado na nossa querida solda elétrica com eletrodo de inox Olha como feio, fica feião, né? Pega o formãozinho Bota aqui De olho a martelada aqui ó, Ele sai E depois eu vou Seguir o processo aí, vocês vão entender Certo? Então o vídeo é pra Isso aqui ó Tem que ficar assim ó. Entendeu? Isso aqui foi os moleque lá do projeto de garagem Que soldou pra mim, ó, na Tig Tá vendo como a solda fica diferentona? Mas esse aqui foi polido, ó. Aí, ó. Acho que aqui ficou uma posição legal, né? Vamos lá então. Então é isso aí, ó. Tirei o que deu. Tá vendo? As escórias saiu tudo. Agora, vou catar as melilhadeiras com a flap e abaixar essa solda. O máximo que eu conseguir. Olá é, pessoal Olha como é que ficou rebaixei tudo tá vendo ó? agora vamos pro próximo passo deve ser suporte para lixa de velcro uma coisa assim e aí eu uso essa lixa aqui ó 80 de Rokit aí você cola aqui ó essa aqui ó tem a maior tá tem essa daqui desse tamanho só que para certo tipo de trabalho ela ficar ruim porque ela é muito grande. Então eu compro essa, aí eu corto aqui, ó. Deixa uma beiradinha sobrando, eu vou cortar tudo, vocês vão entender. Ó, deixa essa beirinha aqui sobrando, porque na hora que você for entrar nessas curvas aqui, ó, ela funciona bem melhor, tá? Isso aqui eu não jogo fora, isso aqui eu uso para outras coisas. Como por exemplo, pra fazer isso, ó. Isso aqui eu usei lá no polimento do cabeçote, ó. É um chinelinho, aí eu fiz um, um negocinho de lixo, ó. Tá vendo, ó? Como se fosse uma flapzinha, funciona pra caramba isso aqui. Pra fazer cantinho e tal, funciona muito. Fechou? Bora. Ó, como eu, eu vou usar nessa... Na politriz, por quê? Porque você controla a velocidade dela aqui, ó Então, se eu quiser ir mais rápido, mais devagar e tal Você vai ver o acabamento que essa lixa dá Ela tira todos esses ondulados, tá vendo? Você vai ver Vamos ver só Já foi passado o lixo a 80 150 Agora eu passei a 320 E ó Mesmo esqueminha lá, tá? 320 Ó, como é que já tá ficando, ó Agora Eu vou passar Essa aqui, ó Quem assistiu o vídeo do tanque de inox lá que eu fiz o polimento lá, eu. Sabe do que é essa flap aqui, ó? Pra polir inox, ó. Esse dia eu andei fazendo uns testes aqui, coloquei ela 220 para ela girar no, na velocidade máxima. Fica muito bom, hein, meu? Então, que nem eu, Até falei no vídeo, eu acho que eu usei errado, e realmente, eu tinha usado errado. assisti uns vídeos no, no YouTube lá sobre isso e tal resolvi usar fazer na, na velocidade máxima funciona demais fica top vocês vão ver aí então quem quiser comprar não é caro tá vem quatro dessa aqui custa 100 reais vai 25 reais cada um vem esse kit aqui ó ó vem essa que é a mais grossa para tirar os riscos grossão vem essa que é a média não, essa é a média e essa que é o refino Eu gosto de usar a lixa também, entendeu? Então aí é gosto de cada um, cada um faz de um jeito E vem a boina também, eu não sei onde tá. Aqui ó, vem essa boina que é para fazer o polimento Eu vou usar ela para fazer o polimento, vocês vão entender, fechou? Vamos dar continuidade aí no vídeo Quente, hein? Ó Finalizei Esse daqui, ó Ó Agora a gente vai passar a azul Que é a fina Mesmo processo, tá? Aí pessoal, ó, aqui agora passamos a azul. Eles dizem que isso aqui é antes do polimento, antes dessa aqui, ó. O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar uma lixa 400 agora e depois umas 600 com água e detergente. Aí depois dá o polimento, tá bom? Então, vamos lá, fechou. Aí ó, agora vamos entrar com as 600. Com água. Dá uma borrifadinha de água assim ó, com detergente? Água e um pouquinho de detergente. Olá. Após a lixa 600 com a água fica assim, ó. Agora a gente vai começar o processo do polimento com as boinas, as massas, certo? Espera que eu vou preparar. então aqui okay, agora, pessoal, vou começar o polimento, certo? Vou começar com esse rodopano aqui, ó, que é para pôr em furadeira. É baratinho, tá? Ó, custa, vem aqui nessa embaladinha, r$18. pra ver, r$18,90 eu paguei. Só que dura muito, muito mesmo, muito. Eu vou usar essa com a pasta marrom, certo? Vou usar ela com a pasta marrom. Prendo a furadeira aqui na morsa. Já que a gente não tem uma, uma máquina melhor, vai na dele Finalizada a, a pasta marrom, fica assim, ó, meio emprasteladão, sabe? Mas já dá pra ver que o brilho tá vindo, ó. Fica meio pastelado. Agora o próximo passo é o quê? Vou usar essa boina aqui, ó, na lixadeira, com a pasta branca, certo? Vou preparar tudo aqui e mostro pra vocês. Vamos lá? O processo com essa cera Com essa boina Cera branca Fica assim Certo Fica para pra esteladão ainda Tal Agora é para finalizar Ó Essa boina aqui é o mesmo que fiz, tá É de calça jeans Você cata uma calça jeans velha Até aqui, ó ó, arranquei a perna da bicha aqui, ó é do meu pai arranquei até um pedaço da minha para fazer um teste, ó no cabeçote eu pulei com essa daqui corta um monte e vai juntando aqui, ó, num parafuso, tá vendo, ó é um parafuso, ó junta, aperta, é isso a gente vem aqui, coloca na furadeira E aí a gente vem com a pedra azul. Pessoal, essas pedras não é caro, viu? É baratinho. Aonde eu compro, tem no Mercado Livre pra vender. Aonde eu compro, vende por, por peso isso daqui. Então você vai lá e fala, ó, ah, eu quero um. Não quero comprar uma pedra inteira. Quero só um pedacinho que eu vou polir só um negocinho. Então você vai lá e compra de acordo com o que você quer. Entendeu? Ó. Esse aqui eu comprei só esse pedacinho, Não precisa comprar a pedra toda. Acho que esse aqui eu paguei R$ nesse pedacinho. Fechou? Mas só se você comprar a pedra inteira. Às vezes você e um amigo quer fazer junto e tal. Então compra inteira. vocês dividem, sei lá. Então é isso pessoal. Finalizando aqui o nosso vídeo. Certo? Quero deixar uma dica para você de um canal que eu estou acompanhando aqui. Desde o começo que eu acho que é legal também, que é o TPS 101% meu amigo Everton ele tá passando bastante dica lá com o Juninho da Raystech e é isso, é, é, é essa a parada conhecimento tem que mandar pra frente o Juninho é um cara renomado na arrancada tem uma oficina top também todo conhecimento dele ele tá mandando pra frente, tem bastante dica legal lá, TPS 101% entendeu? E se você tem um processo mais fácil, mais barato, menos trabalhoso. Deixa aí. Tem um processo mais caro? Quer deixar no comentário o seu canal também? Mano, não tenha medo. Entendeu? Deixa aí que o canal é pra gente se ajudar. Um ajuda o outro. Até eu vou lá ver. Porque eu quero aprender, entendeu? Então essa é a intenção do canal. Fechou? O que vocês acharam? Vou postar uma fotinha assim no Instagram. Porra, ficou bom pra caramba, bicho. É nóis, pessoal. Espero aí que tenha sido útil para vocês. Tamo junto, um abração.